Então nós saímos para o campo, ali no CEP, fomos lá atrás no Mangue, o Dr. Glauco ficou analisando junto com o Dr. Cristóvão, o Dr. Zinfirina, os espaços, a área. Né? Então ele escolheu um espaço onde é hoje, foi construído o CCA. Eu me recordo que veio em de encontro do Dr. Glauco, um agrônomo lá do CCA disse: Dr. Glauco. Da Careste, ele era da Carecci. E disse, doutor Glauco, ouvi falar que o senhor escolheu esse espaço aqui para fazer a escola, mas eu tenho meus piquetes aqui, eu tenho meus, a minha plantação. Então o doutor Glauco olhou para ele assim e disse, amigo, pensa bem, você sabe o que, é que eu vou construir aqui nesse espaço? Eu vou plantar aqui uma escola, vou plantar cérebros. Você imagina a é imensidão então, nisso? E hoje a gente vê essas centenas de estudantes formados e prestando serviço não só para a América Latina, como na Europa, que a gente sabe que temos estudantes que se formaram aqui. E isso é, um, isso é uma coisa muito grande. Queria parabenizar aqui o Dr. Glauco, que sempre foi um visionário, na, não só na área, na área da agricultura, mas do planejamento de uma forma geral. E queria dizer também né, do, do meu contentamento em estar aqui e rever vocês. Um abraço. Boa, boa.